Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira de Mania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Olha só, nosso, a nossa menina cowboy. Deixa a mãe mostrar, Sofia. Olha só, olha os detalhes dessa peça. Olha só essa saia. Vamos estar fazendo essa peça aqui hoje com vocês, ok? Vamos estar fazendo passo a passo dela com vocês, né, Sofia? Né? Vamos estar fazendo essa peça aqui com vocês hoje, aqui no canal. Tá bom, gente? Vamos lá fazer essa peça, então. Essa peça é uma peça que vai para o grupo temático, é uma peça exclusiva para o grupo temático, ok? Semana que vem a gente vai estar fazendo o peão, o menino, né? O cowboy. Hoje é a menina. Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva.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 aqui os nossos moldes e materiais que nós vamos usar para fazer a nossa roupa de cowboy feminina a gente já fez o de menino, né próximo vídeo será o de menino e hoje a gente vai fazer o de menina também já gravei um vídeo de como a gente teve essa ideia de fazer as roupas de cowboy, como que a gente fez também vai ser postado no decorrer dessa semana para vocês conhecerem um pouquinho de como que a gente faz as nossas criações. E o de menino, semana que vem já entra aí no YouTube, já tá gravado, já tá aí lançado, né? Semana que vem já entra aí no YouTube para vocês ver como ficou show de bola. E hoje nós vamos fazer o de menina, OK? Então vamos aos materiais. Vai precisar de botõezinhos Rita, né? Vai precisar separei com a ah, por etapas né porque são três peças vai precisar dos moldes né também vai precisar para o chapéu essa, essa, essa esse nosso cordãozinho esse nosso cordãozinho aqui é aquele elástico né para bonezinho né então vai precisar de dois é 15 tá de 15 vai precisar de dois finalizador e um o uh, regulador, ok? Esse o chapéu, tá? Os botõezinhos e para a camisa, né Que eu já mostrei para vocês. E os reguladores, o cordãozinho e finalizador para o chapéu. Também eu fiz, como eu do do menino também eu mostro. Eu fiz esses uh, essa matriz desses bordados, né? Se vocês quiserem, é só tá pedindo para mim. Que eu envio pra vocês a matriz dos bordados, tá? Aqui é o nosso a nossa fivela, né? E a parte que também vai pro chapéu. Aqui é do bolsinho, né? Da calça. Eu fiz esses apliques pra gente estar tá, ah, colocando, né? Na nossa peça. Esse aqui é para a, a saia, né? E aqui eu fiz para o chapéu também, ó. Tá? Então... Vamos aos moldes do chapéu, né? O aplique que eu já mostrei pra vocês. Se vocês quiserem, é só tá pedindo pra mim que eu envio pra vocês pelo WhatsApp no formato de pés, tá? Pra brother, tá? Esse molde aqui você vai talhar uma vez no metalacê, uma vez no tecido principal, tá? Ah, esse aqui, eu tô usando o metalacê, mas você pode tá usando também o EVA. Pode tá usando ah, ah, o... o, o Feltro, né? Aqui eu tô usando metalacê, mas você pode tá usando EVA. Ou tá fazendo chapéu todo de feltro, também dá, tá? Aqui eu tô fiz um filete, tá? Pra gente tá finalizando o nosso chapéu. E esse molde aqui, você vai talhar duas vezes no tecido principal e uma vez no metalacê, ok? Tem mais um molde. Aqui. Esse aqui uma vez no metal AC e uma vez no tecido principal Tecido que eu tô usando, tecido principal que eu tô usando é um oxford, tá? É o oxford Esse é o tecido principal que eu tô usando, tá? Vou usar pro chapéu, vou usar pra saia, oxford Ok, gente? Então, molde do chapéu já mostrei Agora vamos para o molde da camisa Esse aqui é um courino, tá? Então, eu tô usando corino rosa pra fazer as nossas franjas, tá? Essa é a franja que vai na camisa, tá? Isso aqui é a parte das costas, uma vez dobrada, tá? A franja também você vai talhar uma vez dobrada, tá? Isso aqui também é a parte das costas, tá? Parte de cima das costas, uma vez dobrada. Parte da frente, duas vezes, tá? Parte da frente, de baixo duas vezes Subgola, duas vezes Gola, duas vezes Filete da parte da frente, duas vezes E esse aqui é, os, é o filetinho que a gente tá colocando nas cavas da camisa, tá? Então, esses são os moldes da camisa, ok? Aí mais os botõezinhos, né? Que eu mostrei pra vocês O material da, da camisa Agora vamos para a nossa saia esses dois aqui é para os bolsinhos, né, da nossa saia. você aqui é a fivela. você aqui é o filete do cinto. Seu é bolsinho, ele é grande assim, tem esse quadrado aqui no meio, porque depois, para mostrar onde você tem que dobrar, passar, tá? Você vai passar com ferro para deixar ele do tamanho que ele tem aqui dentro, tá? Aqui dentro do bolso, ó. Aqui dentro ele tem esse tamanho Esse tamanho aqui Que tem que ir pra nossa saia, tá bom? Então, duas vezes o bolso, tá? Aqui, uma vez No tecido principal Que é a oxford que nós estamos usando Né? E uma vez no courino Vou fazer o cinto, tá? Aqui é a franja Dos recortes, né? Uma vez, tá? Dobrado E essa aqui é a franja da barra Uma vez dobrada Tá? Então, eu tô usando courino, né, as franjas e usando oxford pra saia. Pra camisa, eu tô usando tricoline, tá? Ó. Tô usando tricoline pra camisa, tá? Pro chapéu e pra saia oxford, rosa. Aqui tá a nossa saia, a nossa saia aqui, tá? Uma vez esse, essa parte de cima, uma vez a parte de baixo Gente, como eu disse, os nossos moldes conversam com vocês Olha aqui, ó, a franja do recorte É a franja do recorte que vai aqui, ok? Aqui, é a franja da barra, que vai aqui Então, os nossos moldes, ele conversa com você Cinto, aí você vai colocar o cinto, né? O cós e o cinto Então, é só prestar atenção com os nossos moldes, ele conversa contigo Ok? Então, esses são os materiais né, que a gente vai usar para fazer o um nosso. nosso ah, nossa fantasia de cowboy para menina. Lembrando que a fantasia de cowboy para menino já está aqui no canal, tá? Ele vai ser lançado semana que vem. Você vai poder acompanhar, vai poder ver a fantasia de cowboy para menino. Hoje nós vamos fazer a fantasia de cowboy para menina. Ok? Então, vamos lá, então? Vamos começar a fazer a nossa peça? Vamos separar tudo que a gente tem que fazer franja, tá? Que são essas três partes aqui, ok? Vamos fazer as franjinhas, tá bom? Vamos lá, então. franjinha não tem segredo, né, gente? A gente só vai picotear aqui, cortar, né, aqui, fazendo franjas, né? Vamos cortar, procurar cortar no mesmo tamanho, né? Aqui está cortada a nossa franja da camisa. Reserva. franja da bainha. Vamos cortar também. Franja da bainha cortada também. Reserva. Cortar. Vamos cortar a franja do recorte agora. Franja do recorte cortada, vamos reservar também, ok? E vamos pegar a nossa camisa, vamos fazer a nossa camisa, vamos começar com a nossa camisa, ok? Bora lá então. Como eu disse, nosso molde fala com vocês, ombro, ombro, então vocês vão ter que pregar o ombro aqui, ó, Que tem ombro, ombro, é só prestar atenção no molde que os moldes falam com vocês, então aqui a gente vai pregar os ombros, ok? Vamos pregar os nossos ombros. Tem que ficar assim, tá? Então, vamos pegar a frente aqui, avesso com avesso, direito com direito, tá, gente? Sempre cuidem disso. na overlock para dar acabamento aqui. Se você não tiver overlock, você faz isso na zigue-zague, tá? Eu gosto da acabamento na overlock, mas porque eu tenho overlock. Se eu não tenho, faço na zigue-zague, ou até mesmo uma costura francesa, tá bom? Uma hora eu vou tirar, um tempo para mostrar para vocês como faz a costura francesa. Já volto, gente. Vou no overlock. Tá? Então, aqui, pregado os nossos ombros, nós vamos pegar as nossas franjas e vamos pregar elas aqui ó nós queremos que elas fiquem assim tá então nós vamos colocar alfinete nelas por tudo vamos virar elas no, no avesso né vamos achar o meio delas antes eu esqueci de falar para vocês mas antes de tudo vocês acham o meio da franja achamos o meio aqui da franja Vamos achar o meio das nossas costas também, tá? Aqui. Já aproveitamos e achamos o meio aqui de cima também, que depois a gente vai precisar dessa marcação, tá? Então, aqui, ó. Um pique aqui e um pique aqui. Nós queremos que as, que as nossas franjas fiquem com esse rosa mais forte pra baixo, né? Que é o nosso direito. Então, nós vamos virar ela... Elas pra cima assim, ó, tá? Pique com pique, vamos colocar um alfinete, ok? E assim a gente vai alfinetando tudo até chegar aqui, ok? Então, bora lá. A gente vai passar uma costura, tá? Fora, fora aqui, tá bom? Então, tá assim, agora vamos pegar as nossas costas reserva esse aqui pegar as nossas costas os nossos filetes e vamos passar o filete aqui na cava da manga dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui ó abraça as nossas cabas das mangas aqui, ok? Bora lá! Vamos pegar a nossa frente também. E vamos fazer a mesma coisa com as cavas da frente. leite dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e passa aqui na cava. Agora vamos pegar a nossa franja novamente, as nossas costas, vamos achar o meio das nossas costas, achamos o meio das nossas costas. Fechamos o meio das nossas costas aqui. Vamos pregar aqui, ó, tá? vez com vez direito com direito. Aqui, pique com pique. Vamos colocar um alfinete aqui pra não sair do meio. E vamos pregar as nossas costas. Desde aqui dessa costura aqui, ó, gente, ó Tem uma costura aqui Aqui a gente vai vir pregando, tá? Bora lá, então aqui, gente, ó de uma costura a outra costura a gente prega as nossas costas e ela vai ficar assim ok? agora vamos pregar a nossa frente mesma coisa, gente dessa costura aqui ó, dessa costura aqui a gente coloca a nossa frente aqui. Ok? Deu para entender? Ó. Deu para entender, pessoal? Bora lá, então. coisa com o outro lado dessa costura aqui cuida para não pegar as franjas junto né dessa costura aqui até aqui Ok? na overlock, passar um veloque aqui, tá? Vou até na overlock, passar um overlock aqui, se você não tem overlock, passa zigue-zague, tá bom? Já volto. Passado a overlock, a gente vai prespontar aqui, ó, jogar essa costura aqui, pra cima, e vai passar um presponto, Tá? assim, ó. ok? agora vamos fechar aqui o um lado aqui ó. vamos fechar esse lado aqui mesma coisa com o outro lado pegar o nosso filete, dobrar no meio, tá? E vamos pegar aqui, ó, aqui na frente, ok? Agora, lá. coisa com o até na overlock, passar um overlock aqui nos filetes e aqui na manga, para dar acabamento, tá? Mesma coisa, se você não tem overlock, faz na zigue-zague ou uma costura francesa, ok? Já voltamos. Daqui, agora vamos fazer a nossa gola. Vamos pegar a nossa gola. Eu disse pra vocês, nossos moldes conversam com vocês. Vamos fazer piques, tá? Gola aqui. Isso quer dizer que a nossa subgola, ela é pra cá, tá? A gola vai vir pregada aqui. A gente faz um pique aqui pra gente saber o meio da... -gola, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tem uma flechinha pra cá, dizendo que aqui é onde tem que pregar a subigola. Vamos fazer um pique. Pronto. Então, já sabemos aonde tem que pregar a gola e a subigola. Vamos pegar uma peça de cada... Subigola e gola Pique com pique aqui E vamos juntar as nossas... Uma coisa aqui Fiz com a vez, direito com direito Tudo certinho Pique com pique Aqui, a gente vai juntar a gola e a subgola, respeitando as curvaturas, tá bom? Se você quiser entretelar, fique à vontade. Agora a gente vai juntar, ficou assim, agora a gente vai juntar uma na outra aqui, ó, ok? Vai costurar aqui de fora a fora, só deixar embaixo pra gente tá virando e pregando na peça, ok? Ó, ficou assim, a gente vai passar uma costura aqui por tudo, só deixar aqui pra gente virar e pregar na peça, tá? Tá? A gente vai tirar todos os biquinhos, fazer pique e virar, tá? Aqui nessa costura aqui, a gente vai passar uma costura de segurança, pra segurar bem aqui, pra hora que a gente estiver pegando na peça, não dá problema. Depois, a gente vai despontar, tá? Mas, por enquanto, a gente só vai passar uma costura de segurança aqui no meio, Tá? Agora, a gente vai achar o meio da nossa gola aqui. E vamos pegar aqui na nossa peça, ok? Vamos pegar essa parte aqui, pique com pique aqui, vamos colocar o nosso alfinete. Acerta bem o pique ali. Você já tinha achado o meio da peça antes, lembra? E agora aqui a gente vai vir até aqui, ó. Essa costura aqui, ó, ela tem que vir aqui, ó. Nessa costura do filete aqui. Costura com costura aqui, tá? Então, você vai arrumando. Então, você vai arrumando a tua peça pra... Chegar ali certinha, tá? Mesma coisa desse lado Essa costura aqui, ó Da tua subgola Tem que encostar aqui nessa costura Do teu filete, ó Aqui, ó, costura com costura aqui, tá? Então, ficou assim, gente, ó. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, de fora a fora... Depois a gente dá acabamento, tá? Então, vamos lá Desde aqui, ó Deixando o filete e a outra parte da subgola Sem costurar, tá? Só a parte de dentro o nosso filete pra dentro Vai dobrar o nosso filete pra dentro E a nossa subgola também, ó A gente vai vir dobrando assim, ok? E vai vir arrumando em cima dessa outra parte que a gente acabou de costurar Acabou de pregar sub coloca o filete aqui agora gola pra cá, ok? Agora lá, vamos arrumar aqui, vamos colocar sem pressa, tá, gente? Se a gente quer fazer uma peça perfeita, né, temos que ter um pouco de paciência, e vamos arrumando aqui, a gente passa uma costura aqui, né? Vamos rolando aqui, tá bom? Bora lá, então. Assim agora a gente vai prespontar aqui a bola e gola e subgola tá passar um press nossa camisa tá pronta. Agora, a gente vai esperar a saia pra gente juntar as duas peças fazendo uma só, né? Então, a camisa, a princípio, tá pronta. Vamos fazer a nossa saia agora. Reserva a camisa e vamos para a saia. No princípio, vamos passar o nosso bolso, tá? Vamos começar passando o nosso bolso, ok? Já voltamos. Então, vamos para a nossa saia. Aqui tá o nosso bolso já. Ele é assim o molde para você dobrar, né? Para tá passando o bolso certinho, pra ele ficar no formato certinho, ok? aqui o nosso bolso já passado. Vamos fazer a bainha do bolso aqui. Fizemos a bainha da nosso do nosso bolso, eu já vou pregar o meu aplique aqui no bolso, aqui no meio do bolso, OK? Pegado o aplique, nós vamos pegar a nossa saia. Nossa saia tem um lugar certinho ali, o nosso molde. Tem um lugar certinho onde vai ser colocado o bolso. É só você seguir o nosso molde aqui, você não se perde, ó. Tem aonde é pra pôr o bolso certinho. Olha ali. Mostrando onde é pra pôr o bolso certinho, ok? É só você seguir o molde, tá? Como eu já disse, o molde fala com você, né? Então... Você vem aqui, vem certinho, e é só seguir o um molde. Vamos colocar um alfinete aqui. Aqui a gente sabe que vai o nosso bolso. Mesma coisa do outro lado. Você segue... Tem erro, é só seguir um molde certinho que não tem erro, e vamos pregar os nossos bolsos. pregado. Agora, vamos pegar os nossos... as nossas franjas. pegar a franja do recorte, que é essa franja que vai aqui, tá? Vamos achar o meio certinho da nossa saia. Tanto aqui de baixo quanto aqui de cima, aqui um pique, meio certinho da nossa franja, e pique com pique aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa franja, ok? Bora lá então. Chegou aqui com a agulha para baixo, você levanta o pezinho e gira, tá? Pra ela ficar curvada, ok? Assim, agora vamos pegar o recorte, esse aqui. Lembrando que a saia, ó, ela, nosso molde fala com você, saia para cá, cinto e cosse para cá, ok? Vamos fazer um pique. Aqui tá o pique da saia, aqui tá o pique do nosso recorte Pique com pique a gente coloca um alfinete E vem pregando aqui nosso recorte na nossa saia, ok? Mesma coisa aqui, você com a agulha pra baixo, erga o pezinho e vira pra cá Mesma coisa, tá? Assim. A gente vai na overlock, passar overlock aqui pra dar acabamento e já volta, ok? Se você não tem overlock, você pode passar uma zigue-zague ou uma costura ah, francesa, ok? Já voltamos. Então, aqui, já passamos overlock... Agora, vamos despontar. Colocamos a costura aqui para cima, costura do overlock aqui pra cima, e despontamos a nossa peça aqui. Uma linha, geralmente, vocês usam... Vocês derem preferência para usar uma linha com uma cor bem viva, uma cor bem... Que destaque bem na peça, tá? Pra ficar bem destacado. Então, aqui a gente preesponto um preesponto grosso agora aqui a gente vai preespontar bem fininho se você tiver galoneira você já pode fazer esse passo na galoneira na cobertura que tem, tem duas agulhas ela já faz isso aqui retinho ok Vamos pegar a nossa franja da bainha e vamos pegar na bainha. Vamos fazer um pique. E vamos pegar aqui também. Vamos até na overlock também, passar um overlock aqui, tá? E já vamos aproveitar e dar uma limpeza aqui dos lados, ok? Já voltamos. Já ficou assim, a gente deu uma limpeza aqui dos lados e... Passou o overlock aqui, agora a gente vai despontar e seguir. esse pontado, a gente vai dar um acabamento aqui dos lados a gente vai dar acabamento, agora a gente vai dar acabamento aqui dos lados, tá? passar uma costura aqui dos lados para dar acabamento ok? bora lá Nossa saia tá assim. Reserva a nossa saia. Vamos pegar o nosso cos, nosso filete, o cinto. Dá uma vez pra dentro, outra vez assim. E vamos passar uma costura no filete. O nosso cinto e o nosso cos. Nosso cos. E vamos pregar aqui no nosso cinto. Nosso cinto no nosso cos. O meio do nosso cinto, meio aqui, meio aqui, ao meio da nossa saia, já achamos aqui o meio da nossa saia. Vamos pegar o nosso leite do cinto e vamos colocar aonde a gente quer que ela Agora, aqui já colocamos o nosso filete, vamos pregar o nosso cinto, meio com meio aqui, vamos colocar um alfinete para segurar o nosso meio aqui, o nosso pique. E agora, vamos pregar uma costura aqui, ok? vamos até no overlock, passamos o overlock aqui, voltamos já para pressão. Passamos o overlock, agora nós vamos prespontar e já aproveitar e virar aqui, ó, a nossa costura aqui, ó, fazendo um acabamento aqui na nossa no nosso cinto aqui, OK? Ó, bora lá então. nossa fivela a princípio é para ir aqui tá a princípio é o nosso meio né a aqui é o nosso meio vamos deixar ela aqui por enquanto para depois nós tá pegando ela aqui por enquanto a gente deixa ela aqui enquanto a gente deixa ela então, aqui tá a nossa saia acabada, terminada agora vamos pegar a nossa camisa aqui tá a nossa camisa vamos achar o meio da nossa camisa costura com costura aqui vamos achar o meio das costas da nossa camisa Aqui é o meio meio da nossa saia é aqui Então Vamos Meio com meio aqui Pique com pique Vamos colocar um alfinete para prender para não sair do lugar E aqui a gente vai pregar O nosso cos E a nossa camisa Ok? Chegou aqui a gente faz um acabamento aqui na nossa, no nosso cos, hein? Ó, vira o cos pra cá faz um acabamento. Agora, chegou aqui, a gente dobra esse filete aqui, é o filete da camisa, a gente dobra, abraça esse cos aqui, tá? E vem pregando aqui, ó, tudo, ok? Vou alfinetar pra vocês entenderem melhor. Eu acho que quando eu alfineto, vocês... Quando eu coloco o alfinete, vocês conseguem visualizar melhor antes de eu costurar. Aqui... aqui olha só gente. ó a gente abraçou o filete aqui e agora a gente vai pregar aqui ó. com isso finalizando a peça só pra espontar o que falta pra espontar e pôr botão aí já vamos fazer o chapéu mas é isso aqui, tá? Bora lá Dar overlock, né? Passar o overlock aqui E já voltamos para prespontar a peça Isso aqui, ó Passado o overlock Agora a gente vai prespontar a peça Agora vamos prespontar aqui Começamos aqui embaixo E prespontamos aqui O filete Que falta aqui, tá? Vamos prespontar aqui Essa pré agora vamos colocar o nosso... Nossa fivela. sainha pronta. Agora é só colocar botãozinho e já volto para mostrar pra vocês. Então, tá aqui o nosso vestido de cowboy pronto. Nossa. Já com os botõezinhos tudo certinho. Olha só assim agora vamos fazer o chapéu a peça essa e a do peão digna de ganhar concurso né gente então vamos fazer o chapéu agora reserva a nossa peça e vamos dar continuidade aqui vamos fazer o chapéu vamos pegar o topo aqui esse molde aqui e vamos passar uma costura de segurança ao redor ficou assim, reserva vamos pegar esse molde aqui também e vamos passar uma costura de segurança também costura assim, aqui, juntando aqui já expliquei pra vocês que a parte mais fina é o topo, né? então, vamos pregar o topo aqui, ok? Pegar o topo. Vira. quase assim. Ok? Reserva. Então, vamos pegar esse molde aqui agora. Vou colocar o metalacê e os dois moldes. O do. metalacê embaixo e as duas peças... Dois tecidos principais em cima Passar a costura ao redor aqui Virar Agora, aqui, a gente vai passar uma costura de segurança. Cortar o excesso. Excesso cortado. Vamos pegar o nosso filete e a nossa amarração. Filete, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e a costura. Vamos pegar o filete aqui e aqui. Mesma coisa com o nosso elástico de amarração Um aqui E o outro aqui A mesma altura um do outro Vamos pegar o nosso topo E vamos pregar aqui Com essa parte para trás, Tá? a amarração vai pra baixo e o nosso topo vem pra cá amarração pra baixo topo pra cima e a gente vai pegar aqui com essa costura pra trás ok? bora lá então Então ficou assim, agora vamos pegar o nosso filete e vamos dar acabamento aqui vamos dobrar uma vez pra dentro outra vez pra dentro e abraçar aqui, ó na nossa peça, ó, pra dar acabamento ok? ó, vamos lá então Agora, vamos colocar para dentro aqui, ó, e rebater esse nosso filete que a gente acabou de pregar. Vamos passar uma costura aqui, rebatendo ele. assim, agora a gente vai medir aqui as aba, aqui a aba mais larga pra tá pregando aqui, mas antes nós vamos pregar o nosso o nosso brasão aqui. Lembrando que aqui é as costas, então a gente vai ter que pegar aqui na frente, OK? Vamos medir a nossa aba aqui, ver o tamanho certinho aqui certinho e vamos. Fazer um arremate aqui para segurar a nossa aba. Tiramos os nossos alfinetes. O chapéu tá assim. Agora, vamos fazer a nossa amarração aqui, ó. Nosso filete. Vamos. Passar uma costura aqui, que fique solto aqui, ó. Ok? Bora lá, então. É só a gente colocar os nossos finalizadores e o nosso regulador, e a nossa peça está pronta, nosso chapéu está pronto. A nossa peça também tá pronta. E ficou assim a nossa peça. Olha que charme que ficou a nossa peça, gente. É. Essa é nossa roupa de cowboy pra menina, tá? A semana que vem a gente vai tá fazendo a roupa de cowboy para menino de peão ok então o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele joinha aí para nós e compartilhe os nossos vídeos né? ajude a gente a divulgar o nosso trabalho e nos acompanhe nas nossas redes sociais tem instagram facebook eu tenho meu face particular e vou amar encontrar vocês por lá essa peça aqui será uma peça que vai para o grupo temático, é uma peça exclusiva para o grupo temático, essa é a do peão, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo temático, aqui embaixo tem os nossos contatos, entre em contato com a gente e peça cheia, eu quero entrar no grupo temático, deixe um recado aqui pra gente, aqui nos comentários, eu quero entrar no grupo temático que eu estarei entrando em contato com você, ok? Então, por hoje é só, pessoal, eu gosto sempre de lembrar... Que o sucesso de vocês também é meu sucesso, então, bora fazer muitas peças pet, tá bom, gente? Então, até a próxima, beijinhos para vocês que torcem por mim. Próxima segunda, a gente vai ter o vídeo do peão, não perca, tá bom? Beijos, tchau, amo vocês, tchau!